Como é que é malta do aço? Bem vindos aqui a mais um vídeo e mais um vídeo de um sistema de vigilância. Se vocês cheguem o canal assiduamente, espero que sim, viram que eu já apresentei um, dois ou três sistemas de vigilância, câmaras apenas de uma unidade uh, e vocês comentaram do tipo, pá, isso era bacana, era ser mais câmaras e fazer um, circuito, um género de um circuito para a gente pôr tipo, dentro da garagem, fora, ou no portão e tal. Ok, pronto, má frentes. Tá aqui chegou, Acabou de chegar mais um kit de vigilância, full CCTV, HD e cenas para filmar. Uh, como eu tinha dito também noutros vídeos, malta, nunca é demais sistemas de vigilância. Principalmente estes que não são muito caros. Uh, este, em particular, é 100 100€ e traz um circuito de 4 câmaras Nós já vamos fazer aqui o unboxing e já vamos ver a funcionar. Mas a título de recado, vai, sugestão, não se fiem nos carros em parqueamentos não se fie nos carros em garagens, é pá, cuidado, e muito menos não se fie nos carros nas ruas, e se tens uma casa tipo moradia, etc, cuidado, sistema de vigilância e toma muito cuidado, porque às vezes até, quem conhece melhor, pode não ir lá, mas sugerir quem vá, vocês estão a entender, portanto, sistema de vigilância nunca é demais, é pá, e por senhoritos se calhar, compensa. Agora, Uh, onde é que está a minha machisate vamos lá aqui fazer o unboxing e depois vamos ver lá dentro a funcionar, porquê? porque isto precisa de um monitor que não está incluído eu vou-vos já mostrar o que é que está incluído para que não haja uh, maus entendidos, não é? ora, a título de unboxing temos aqui já um suporte temos aqui o ok, isto é o que? ok, okay. Temos aqui o receptor de internet e emissor. Aqui atrás vai ligar o cabo HDMI para ligarmos ao monitor ou então VGA se for um monitor mesmo de PC. Mas podemos ligar à televisão da sala, por exemplo, que é o que eu vou fazer. Aqui é o cabo de internet para termos o Wi-Fi e aqui temos dois USBs que podem ser para fazer de disco rígido. Cá dentro podemos abrir, segundo as especificações dos homens, a gente pode abrir e incluir um disco até 4 teras. Ou então usar pens USB para fazer de, de disco rígido, não é? Depois aqui temos basicamente carregadores. Carregadores, temos 4 carregadores, temos um rato, temos um cabo de internet e temos o carregador deste próprio equipamento ou seja, aqui dentro temos 4 carregadores das 4 câmaras, temos o rato, o cabo da internet e já estou a ver que não veio o cabo HDMI portanto, se vocês comprarem um circuito destes de vigilância e forem ligar por HDMI ou por VGA nem o HDMI nem o VGA vem incluído agora, está aqui uma câmera não vale a pena eu tirar as outras, estão aqui mais a câmera é assim, tem aqui a antena isto é fixe porquê? Porque não tem fios muitas das, das câmaras que se vê à venda depois a própria câmara precisa de um cabo de internet para receber o sinal esta não, antenazinha Wi-Fi, agora vocês perguntam ah, mas isso vai perder o sinal eles garantem 800 metros em linha reta, sem bloqueios ok sem nada a prender e 30 metros entre paredes, digamos pá, para uma moradia, para uma casa e tal eu acho que é suficiente tem aqui o ER Night Vision que é semelhante às outras que eu uh, apresentei. Se vocês forem ver os meus outros vídeos, o sistema é o mesmo. Pelo menos pelas especificações do, do site, o sistema é exatamente o mesmo. Uh, segundo o site, filma em 1080p. E pronto, agora o que é que a gente vai fazer? Vamos instalar isto lá na minha casa provisoriamente. Vou pôr isto assim na sala, ligar e tal, buscar uma extensãozinha e tal, só para ver isto a funcionar porque depois vou instalar isto em pontos estratégicos, não é? vá, para lá dentro, vamos ver isto a funcionar bem mal já tenho aqui isto tudo instalado pá, desculpem a bagunça, isto é? está aqui cabos e extensões por todo o lado mas isto é provisório só para vos mostrar a funcionar isto muito simples, muito simples basicamente é ligar a corrente ligar o rato, isto traz o rato que ligamos aqui atrás ligamos o cabo ao nosso modem para termos a internet ligamos aqui o HDMI à televisão e depois é tudo bastante intuitivo, emparilhar a net, ligar as, as câmaras, é bastante simples. Eu coloquei aqui a, as quatro câmaras, vocês já estão a ver aqui, isto sou eu aqui, as minhas perdinhas, olha aqui, que é esta câmara. Esta câmara aqui é aquela que está a aparecer ali. Coloquei aqui uma, coloquei ali uma na cozinha, está aqui uma na zona de brincadeira da minha filha e coloquei aqui esta atrás, que pronto, está aqui a filmar a casa de jantar, mas é apenas para vocês terem uma noção. A imagem na televisão fica assim: sala de jantar, onde a minha Inês brinca, aqui é onde eu estou, olha aqui a minha mão, oi. e ali é a câmera que eu meti para a rua. Dois cliques abre em grande a câmera de selecionares, dois cliques sai, dois cliques abre, dois cliques sai, aqui câmera da rua e a câmera de frente okay? bastante fácil para irmos ao menu botão direito e temos aqui um menu grande onde a gente pode pôr a reprodução aqui vamos pôr as datas para ver o que é que se passou um, a janela anterior temos o nosso menu onde configuramos as redes sem, sem fios configuramos também aqui a data, a hora o próprio sistema as distinções do alarme dá para nos alertar com movimento dá para nos alertar quando cortam a imagem, por exemplo, imaginem-se, virem uma câmera e taparem, ok? a gente recebe logo um alerta em como a câmera foi tapada, não conseguimos ver porque ela foi tapada, mas recebemos essa informação, é pá, espera aí que alguém tapou isto, e funciona bastante, bastante bem, deixa-me só ver aqui o menu atrás, ok? aqui, se vocês estão a ver, vou pôr aqui esta câmera aqui em grande para vocês verem, que ela até é bastante rápida, posso fazer aqui um break dance <risos> e ela é bastante, bastante rápida, funciona bastante bem. A qualidade eles dizem 1080p, mas tá, olha, é, é, lá, é, lá. é assim uns 1080p uh, que eu diria, mais para os é pouco, tipo, não é bem uns 1080, ok. Mas é bastante, bastante aceitável. Temos aqui também a possibilidade de emparelhar com uma aplicação, saca-se, e conseguimos ver perfeitamente tudo aqui no, no telefone. Isto é a casa de jantar, podemos mudar as câmaras, podemos pôr assim 4, uh, voltamos atrás, tenho aqui esta câmara, que é a da rua, podemos pôr as 4, mais uma vez, e conseguimos controlar tudo. aqui conseguimos pôr a gravar, se for o caso áudio para falar, a gente fala e sai o som etc e também conseguimos ir aqui ao menu, imagens, isto é as gravações que já foram feitas menu, configurações, conseguimos configurar também, também, também tudo ok? Pá, malta, digam aí nos, nos comentários se curtiram, Pá, eu acho bastante fixe lembrando, isto está ligado à televisão da sala, se vocês por exemplo tiverem uma sala assim como a minha ok? podem ajeitar isto aqui mais para o pé do modem e, tal, e ficar sempre assim ligado quando trocam do HDMI para este veem o que é que está a passar na vossa casa toda ou então podem arranjar um monitor de computador ou um ecrã pequeno o que é que seja para terem um ponto estratégico em como ali é a central de visualização do que se passa na casa eu por agora vou deixar assim vou só instalar aqui isto para melhor ficar tudo porreiro vou deixar assim porque sem precisar tenho aqui a, a aplicação e consigo ver todas as câmaras, o que é que se passa, o que é que não se passa e consigo ver aqui tudo certinho e direitinho bem mal, na descrição vou deixar o link destas câmaras lembrando, são cento e poucos euros e eu vou deixar o link se entretanto eu conseguir arranjar código de desconto para este produto também vou colocar na descrição é lá que vocês precisam de ir, está lá tudo, na descrição vai estar tudo da minha parte, digo-vos já, estou bastante satisfeito Uh, e agora vou instalar isto em pontos estratégicos que os meninos do Olhei bem Malta, fiquem bem, obrigadão por assistirem um grande abraço e um grande gás não são já embora, eu já estava aqui a arrumar as coisas e lembrei-me que esqueci de vos mostrar isto traz um manual para indicar tudo o que é preciso para as configurações, instalação etc cada câmara traz as respectivas buchas encaixes, tudo, traz a antena uh, cada câmara também tem aqui o cabo de rede para se vocês quiserem pôr num sítio onde está perto de um cabo de rede o sinal ainda fica melhor. Mas digo-vos já, por Wi-Fi funciona bastante bem e não senti necessidade de uma rede assim fixa. Ok? Esqueci-me deste ponto, está indicado, tudo o que é preciso, traz! <risos>